Fazer esse movimento, né? para esquentar essa energia que já tá tão quente, né? Mas vamos esquentar mais um pouco. Transmutar essa energia. E agora nós vamos dividir essa energia que está aqui presa nas nossas mãos. Vamos soprar? Vamos respirar mais uma vez. De e um, devagarinho. E um. Com a formiga, formiga, sonho, com a formiga não açaio o formigueiro. E quem não pode com a formiga não assanha o formigueiro. Quem não pode com a formiga não o formigueiro. Pisa ligeiro, pisa ligeiro. Quem não pode ir com a formiga não assanha o formigueiro. Pisa ligeiro, pisa ligeiro. Quem não pode com a formiga não assanha o formigueiro. Pisa ligeiro. E quem não pode com a formiga, não assaia o formigueiro. E quem não pode com a formiga, não assaia o formigueiro.